William Silva Hoje trazendo aqui o tutorial da música Aleluia, ok? Também foi gravada pela Gabriela Rocha, né? E um monte de gente já cantou essa música Inclusive já gravei tutorial dela Antes, né? E aí, como eu estou no objetivo de refazer Alguns vídeos, esse aqui é um deles, tá? Então Música não é difícil, tá? Ela está em 6x8, o compasso dela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? É, ela começa aqui tá em fá depois ela vai para sol maior tá então fá e depois sol maior Ok eu vou passar aqui diferente tá do outro tutorial que eu fiz o que eu fiz era aqui né esse não eu vou passar o arranjo mesmo tá então assim vai ser um pouquinho mais avançado do que o outro mas vai ser tranquilo para você tocar beleza cifra. Na descrição, ok? E tem novidade aí, hein? curso de Worship tá no ar aí, tá? Você que quer tocar aí teclado aí no estilo Worship aí, já vai estar tá aí na descrição o link, tá? Tô lançando o curso hoje aí, por isso que eu não postei esses dias, tá bom? Tava trabalhando no curso. Vamos lá, então? Introdução, tá? Fá e Ré menor, tá? Gente, tem que ser desse jeito aqui, tá? O acorde, tá? Ó? O Fá tem que ser aqui. E o Ré menor tem que ser aqui por causa do dedilhado, tá? Os outros acordes a gente consegue mudar, mas esses dois não, tá? Beleza? Então, ó, Fá maior, Ré menor, tá? A introdução, lembra que eu falei ainda agora que é 6 por 8? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? De novo? Praticamente todos os dedilhados vão ser assim no Ré menor ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 tá, pode ser que esses dedos são esses, aí dedo sem problema, tá? Você usa o que você quiser aí, vamos lá ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez devagar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É, eu vou aqui tocar os acordes e mostrar mais ou menos os dedilhados aqui. Tá? O mais difícil era essa parte. Tá? Ó, vamos lá. ó, Pai, eu quero te amar. Tá vendo? Aí, deixa eu. eu não sei não, tocar o teu coração, tá vendo? Então, ó, devagar, ó. William, qual é o nome dessa técnica, tá? Encadeamento, tá? Então, os alunos do curso de teclado online, eles vão reconhecer esse nome, ó. O que que é um encadeamento? É quando você forma os acordes de uma, de um jeito, né, que a mão direita não sai do lugar, tá? Você pode ver, ó. Vamos pegar aqui do Fá. Ó. Você vai ver que minha mão direita não sai do lugar, tá? Então estou encadeando, tá? Então vai ser Pai, eu quero te amar. Usando esse dedilhado, tá? Tocar o teu coração. Vai vir para Si bemol. Si bemol você pode fazer aqui, ó. E me derramarás". Tá vendo? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai para Fá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o Dó aqui, ó, tá, até aqui, eu vou só segurar o acorde, ó, Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés, tá, ó como é que são feitos os acordes, ó, beleza? Aí, vamos lá, agora vai ser Fá, né, mais perto, quero, aí ó, no Estar Senhor não dá tempo de dedilhar, você só vai tocar acorde cheio, ó, Está Senhor, beleza? Vou tocar, ó, mais perto eu quero, Está Senhor, ok? Vai vir Ré menor, e te adorar, viu? Que é sempre a mesma ideia, ó. Dedilhada de é sempre o mesmo, tá? Deixa eu ver onde que eu parei. Hum, mais perto quer estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou. Viram? Então, ó, e te ah, cadê? E te adorar com tudo que sou. Agora vai vir Dó, tá? E te render. Viu que esse Dó aqui já é diferente? Lá com dó sustenido, glória, aleluia, tá? Então, ó, hum, e vou voltar um pouco pra fixar o acorde, ó. Agora vai vir, ó, aleluia, si bemol, aleluia, fechadinho aqui, ó, aleluia. O ré menor aqui, aleluia. O si bemol fechadinho de novo, aleluia. Agora, fá, aleluia. Volto para a introdução, tá? Então, ó. Aí, ó, volto para a introdução. Aí, vai repetir a mesma sequência de acordes, tá? Ó? Quando lutas vier. Parte que eu não sei cantar, firmado em ti, estarei em si bemol, pois tu és meu refúgio, ó oh, Deus. Eu estou fazendo aqui, mas o dedilhado é sempre o mesmo, tá? Procura pegar a posição dos acordes, tá? Não importa uh, e não importa onde estiver, tá? Lembra que nessas trocas rápidas você só segura o acorde, ó. E A ti eu canto glória, aleluia. Beleza, sem novidade, né? Aleluia! Aí, Si bemol, Ré menor, igual da outra vez, tá? fazer essa parte aqui com calma, tá, ó, aleluia, bem devagar, ó, aleluia. se tiver muito ruim, você faz aqui ó. tá bom? e aí a gente vai subir de tom antes da gente subir de tom, meu convite aqui tá para você se tornar meu aluno no curso de teclado online, o link tá aí na descrição e nos comentários também, tá? então o que, que você vai ter lá? vai ter acesso a conteúdos exclusivos, ok? vai ter também o meu suporte pelo WhatsApp, tá? sempre que precisar tirar dúvida pedir avaliação perguntar se o exercício está certinho, você vai falar comigo, vai enviar o vídeo e eu vou estar tá te falando se está tudo bem. Beleza? Também, não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like, tá? Vamos fazer essa subida de tom agora. Então, ó, fez aqui, né? Uma, duas, é, a gente vai para vai subir na quarta vez, então, ó. Aí eu falei pra fazer Daqui vai para sol maior, tem a cifra para baixar aí, hein? Para você acompanhar. O dedilhado em sol maior vai ser aqui, ó. Senhor, eu preciso do teu olhar. Tá vendo então? Ó, o sol é aqui, o mi menor aqui. Eu vou tocar o acorde só segurando e depois a gente fala do dedilhado, tá? Ó. Senhor, eu preciso do teu olhar. Lembra de gravar essas posições, hein? Ouvir as batidas do teu coração. Tá? aqui a gente pode fazer o dó aqui ó e me esconder em teus braços ó pai viu sol e o ré aqui. tá toda minha alma sol deseja a ti viu dó ré mi menor junto com os anjos eu cantarei dó tá ré és santo viu aí como é que eu fiz exaltado aleluia aí vai vir agora aleluia aleluia aleluia aleluia aleluia, aleluia. viu que minha preocupação é sempre a mão direita tá, aleluia acabar a música aqui, né? Aleluia, tá? Aí vai fazer isso aqui depois a introdução de novo em Sol, tá? Vamos poder dedilhado, então. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu a passagem rápida, a gente só toca o acorde, tá? E junto com os anjos eu cantarei, tu é santo, exaltado, aleluia, tá vendo? Aqui, ó, tu é santo, exaltado. do vídeo para você dar uma revisada nos dedilhados, que é muita informação se eu for tocar bem devagarzinho o vídeo vai dar uma hora, tá? como é sempre a mesma fórmula 1, 2, 3, 4 5, 6 se for acorde fechado é 1, 2, 3, 4, 5 6, guarda isso, tá? se for acorde invertido, 1 um, é as notas na mão esquerda e o resto na direita, ó vamos pegar aqui, ó, 5 si com o resto sustenido, tá? 1 um, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Olha o ré aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual nota mais tem? É, o Mi menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? É sempre a mesma ideia de dedilhado, tá? Se você pegar, você vai tocar essa música com louvor, tá bom? Um abraço a vocês, lembrem então que eu já lancei o curso de teclado Worship, coloquei o link também na descrição, tá bom? Espero vocês lá. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Tchau!